Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito fácil e simples de se fazer. Mas muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Como é que eu vou emagrecer? Como é que eu vou perder os quilos do seu corpo? Olha, sabe que abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem treinamento online que ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Abaixo desse vídeo. Ó, oh, oh, teu blog.